Boa tarde a todos. Vamos reiniciar a 23 Reunião pública Ordinária da Diretoria. É, solicito ao nosso secretário-geral adjunto que chame o próximo item da pauta a ser deliberado. Boa tarde a todos. O próximo processo será o item 8, processo 48.500.00.03.10.2020.71 e outros pedido de reconsideração interposto pela Ventos de Santa Tereza 1, um, Energias Renováveis SA, e outras em face dos espaços 1411 a mil, e 1412 de 2022, que indeferiram pedido de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas as EOLs Tucano 5, 9, 11, 13 e 18, 17, de, perdão, e Ventos de Santa Tereza 1 a 14, eventos de São Ricardo 1 a 13 e pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das EOS Cajuínas C3 a C7 e das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs Skyarinos 1 a 8, respectivamente. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras diretores, só um minutinho que eu estou baixando aqui o voto. Diretores, as resoluções autorizativas listadas do 41 autorizaram a implantação e a exploração das centrais geradoras eólicas e centrais geradoras fotovoltaicas pelo prazo de 35 anos. Aqui no quadro, logo abaixo, aí cada uma das resoluções, o qual estarei dispensando também. A leitura, em 11 de agosto de 2021, o titular das eólicas do cano 5, 9, 11, 13, 17 solicitou alteração de cronograma dos empreendimentos já em 29 de agosto de 2021, as titulares das eólicas Ventos de Santa Teresa 1 a 14 e Ventos de São Ricardo 1 a 13 solicitaram alterações do cronograma de seus empreendimentos. Em primeiro de outubro de 2021, com complementação em 25 de fevereiro de 2022, as empresas Serra Verde 1 Energética SA, Serra Verde 2 Energética SA, 3 Energética SA, 4 e Serra Verde 5 Energética SA solicitaram alteração do cronograma de implantação das eólicas. Cajuína, C3, C4, C5, C6 e C7, a qual compõe o denominado complexo eólico Serra Verde. Da mesma forma, em 4 de fevereiro de 2022, os titulares das UFVs, Carinos 1, a 8 solicitou a, autorização, a alteração de cronograma também dos empreendimentos. Em 31 de março de 2022, foram proferidas decisões judiciais relacionadas, entre outros, ao pedido de reconsideração, hora em análise, no âmbito do processo judicial 101-839-911 de 2022.4.01.3.400 em que foram estabelecidos prazo para instrução da ANEL. Até 30 de abril de 2002 para análise dos pedidos de alteração de cronograma pelas áreas técnicas até 24 de 2022 para decisão dos requerimentos pela diretoria colegiada e até 21 de junho de 2022 para decisão dos pedidos de reconsideração se houver. Em quatro em 4 e 18 de abril de 22, a SCG a SFG apresentaram as notas. 299, análise do pleito, e recomendaram o indeferimento dos do cronograma das centrais geradoras e em tela. Mediante o despacho número 1411 de 21 e 14 do... 1412 de 22 ambos de 24 de maio de 22, o Lejado da ANEL decidiu por indeferir os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das eólicas. Ventos... Diretor Efraim, está é... cortando um pouco a sua fala. 9, 11... Onze... Doutora Camila, só um segundinho. Deixa eu ajustar o Wi-Fi. Tá. Doutora Camila, melhorou? Sim. Melhorou. Mediante despacho 14 de 11 de 2021, 14 de 12 de 22, ambos... 24 de maio de 2022, o colegiado da ANEL decidiu por indeferir os pedidos de alteração de cronogramas de implantação das eólicas. Vento de Santa Tereza 1 a 14, Vento de São Ricardo 1 a 13, Tucano 5, 9, 11, 13, 17, Cajuína C3 a C7, bem como das UFVs Skyarinos de 1 a 8. Em 9 de junho de 22, as interessadas apresentaram pedido de reconsideração em face dos despachos 1411 e 1412. Somente na sessão de sorteio ordinário de 23 de. Número 23 de 2022, realizada em 20 de junho de 2022, os processos foram distribuídos à minha relatoria. Ressalta-se que o. um dia antes do prazo máximo estabelecido pela Justiça para a anel deliberar. Em 21 de junho de 2022, tempo disponível considerado inviável para a instrução de deliberação dos processos. Senhores diretores, é o que não está. Procuradoria. Senhores diretores, senhor diretor Relator, é, a Procuradoria gostaria de fazer é, pequenas considerações. Em primeiro, é, demonstrar que o descumprimento do prazo judicial não é imputável a ANEL, como já adiantado pelo relator. Ele recebeu o processo apenas no dia 20 de junho de 2022, sendo que o prazo era dia 21. E, e por que, que isso chegou no diretor relator apenas no dia 20? Porque o pedido de reconsideração ele foi interposto 16 dias após... O, a decisão da diretoria. Então, a parte, ela utilizou bo, bom, um bom pedaço do prazo é, e, por essa razão, a decisão não pôde sair a tempo. Gostaria de registrar que fui contactado é, pelo advogado extremamente gentil, Renato Edelstein, é, alertando para esse ponto, expliquei para ele o que tinha ocorrido e a questão ficou bastante bem compreendida e por essa razão é plenamente justificável o julgamento apenas nesse momento. Quanto ao mérito dos pedidos, a Procuradoria reforça a posição da diretoria, já dada anteriormente, quando do julgamento do requerimento. Senhores diretores, só um segundinho. agradecemos ao nosso procurador doutor Luiz Eduardo pelo pelo pelo posicionamento e bem como a explicação que ora motivou a questão do julgamento no momento em que nós estamos trazendo aqui para o colegiado esse é um ponto importante para que todos tenham consciência da da questão do prazo judicial que nós estamos colocando, eu peço um segundinho para os senhores que eu estou aqui baixando o voto agora aqui na tela já de forma mais apropriada para fazer a leitura. Trata-se de análise de pedido de reconsideração, interposto 14. Da Safiros, A008.19, participações, vento de São Ricardo, 1 a 13, Energia Renováveis, Tucano F5, Geração de Energia e Serra Verde de 1 a 5 Energética S.A., em face dos espaços 14, 11 e 1412. Ambos, um de 21 e o sequencialmente de 2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas e centrais geradoras fotovoltaicas Sky Arinos, de 1 a 8, em razão da inexistência do período de excludente responsabilidade a ser reconhecido pelo atraso na implantação das usinas. Com relação à tempestividade, em conforme com o artigo 59 da 9784 e nos termos do artigo 48 da norma, o prazo para interposição do recurso é de 10 dias que naturalmente foram cumpridos. Do mérito, os pedidos de reconsideração apresentados pelas requerentes se baseiam em quatro argumentos. Primeiro, não há disposição regulatória que exija avaliação excludente para alteração do cronograma das usinas, que a ANEL alterou o entendimento sem prévia mudança regulatória e que a postergação do custo não imputa prejuízo ao sistema sobre os impactos e efeitos da pandemia do Covid-19. Senhores diretores, esse assunto ele é recorrente aqui após aquela nossa decisão. Né? Naturalmente, acabou sendo sedimentado neste colegiado o posicionamento da nossa casa. No tocante, que os argumentos que, ora, são trazidos pelas recorrentes no tocante, a mudança de entendimento, ele não deve prosperar, né? o que a gente vai observar no decorrer do voto. Para o um caso em tela, conforme havia avaliado, na nota técnica 287, de 11 de abril de 22 verificou-se aumento significativo das outorgas emitidas para comercialização de energia no ACL e, como consequência, acirrou-se a disputa por margem de escoamento nos pontos de acesso ao sistema elétrico brasileiro. Diante desse novo cenário regulatório, o ANEL entendeu como necessário alterar o entendimento anteriormente praticado, passando agora a exigir a ocorrência de eventos de excludente responsabilidade para alterar o cronograma de implantação dos empreendimentos do ACL, uma vez que projetos ainda não viabilizados podem ocupar margem de escoamento de trecho sob alta demanda e, com isso, inviabilizar a participação de novos entrantes, criando barreiras ou mesmo comercialização de outorgas associadas a direitos de escoamento de transmissão. Portanto, diferente do alegado pelo requerente, entendo que não houve criação de novas condicionantes regulatórias, mas sim a falta de conveniência ou oportunidade em se postergar sem justificativa plausível o cronograma de implantação das usinas pactuados por conta e risco exclusivo das autorizadas, que podem, de certa forma, impactar na exposição desse agente a processos fiscalizatórios e a contratos firmados com o terceiro, incluindo contratos de uso de rede de conexão, alterando inclusive a alocação dos riscos assumidos pelo agente. Sobre a ligação do item 3 de que a alteração do custo não imputa prejuízo ao sistema elétrico, visto que não há disputa pelo ponto de conexão das usinas, discordo do ponto de vista da é requerente. Ainda que não haja, no momento presente, disputa pelo acesso do mesmo ponto de conexão das usinas, deve-se atentar para o fato de que os respectivos encargos que seriam pagos pelo acessante, a partir do início da vigência de custo, passarão a ser redistribuído entendimento já sedimentado neste colegiado. Ademais... Deferir o pleito de alteração de cronograma sem justificativa plausível, além de ir contra o conceito de compromisso com o TOGA, poderia mascarar eventuais dificuldades de viabilização dos projetos, prejudicando o acompanhamento da expansão futura do parque gerador e inibir a entrada de novos acessantes que, eventualmente, possam necessitar de margem de escoamento reservada para, requerente, para as requerentes. Essa situação é indesejada, a meu ver, já que pode ter rebatimentos, inclusive na operação e no planejamento setorial. Sobre a alegação do item 4, referente aos efeitos e impactos da Covid-19, considero que esse ponto já foi extensamente avaliado em diversas notas técnicas e processos da ANEL, e em todos os casos foram considerados risco do empreendedor. Tendo em de vista a análise já realizada, proponho indeferir o pedido de reconsideração apresentado pelas interessadas, mantendo-se. As decisões dos despachos 1411 de 2021 e 1412 e de 2022. Destaco, por fim, que esse encaminhamento está em consonância com o entendimento dessa diretoria colegiada em pleitos recentes, em virtude da inexistência de excludente de responsabilidade. Senhores diretores, como é um assunto já extremamente debatido, passo diretamente ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta no processo listado do anexo, Voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas. Vento de Santa Tereza, de 1 a 14, Energias Renováveis, S.A., Safiros, A008.19, Participações, S.A., Ventos de São Ricardo, de 1 a 13, Energias Renováveis, Tucano F5, Geração de Energias Limitada e Serra Verde, de 1 a 5, Energética, S.A., em face dos despachos 14 e 11 de 2021, e número 1412 de 2022, que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas e centrais geradoras fotovoltaicas Skyarinos 1 a 8, em razão da inexistência de excludente de responsabilidade a ser reconhecida pelo prazo, pelo atraso na implantação das usinas. É o voto, senhoras diretores. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Ventos de Santa Teresa 1 a 14, Energias Renováveis S.A., Safiros, Participações, Ventos de São Ricardo 1 a 13, Tucano F5 geração e Serra Verde 1 a 5 energética, em face dos despachos 1.411 e 1.412 de 2012 que indeferiram os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais elétricas Tucano, é, Ventos de Santa Teresa e Ventos de São Ricardo e das centrais geradoras fotovoltaicas. Sky Arinos, é, conforme é, pro, relatado pelo, pelo diretor, em razão da inexistência de excludente de responsabilidade a ser reconhecido pelo atraso na implantação das, das respectivas usinas. Próximo item. Item 9. Processo 48.500.0044.85.2022.10. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas ambas Energia SA, SPE, EPP2, Centrais Elétricas Limitada e SPE, EPP2, Itaguaí, Energia Limitada, com vistas à autorização para que as obrigações assumidas pelas requerentes no âmbito do procedimento competitivo simplificado PCS número 1 de 2021 sejam atendidos por meio da usina termoelétrica, UTE. Mário Covas, diretor relator Efraim Pereira da Cruz, informe que há pedidos de sustentação oral. É, Senhores diretores, eu vou só pedir, com a anuência dos demais diretores, que a gente inverta, é, coloque esse processo um pouco mais, pode até ser o próximo, que eu estou tentando ajustar aqui uma questão do voto que é necessário antes mesmo de julgarmos. Tá. Diretor, os próximos processos são todos de sua relatoria. Perfeito. Podemos, podemos, podemos então, passar para o item 10? Podemos. Ok. É, então, vou chamar o item 10... Processo 48.500.00.53.36.2005.88 e 48.500.00.53.74.2005.77. Transferência das autorizações das usinas termoelétricas, UTS, Camaçaria e Murici 2 e pc 102 atualmente detidas pelas empresas energéticas Camaçaria Murici 2, SA e Pc Energia S.A., em favor da empresa CH4 Energia Limitada. Diretor-Relator, Efraim Pereira da Cruz. Informe que há pedido de sustentação oral. Ok, senhores diretores. Um segundinho. Senhores diretores, em 29 de junho de 2006, foi realizado o Leilão número 2 de 2006, anel A-3 de 2006, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração e de usinas enquadradas no artigo 17 da Lei 10.848. Neste certame, os consórcios BRMDC, composto Diretor. por Petrobras Distribuidora, Morro do Conselho de Participações e BRMDC Enatec, composto por Petrobras Distribuidora, Morro do Conselho de Participações e Enatec Engenharia, responsável pelas usinas termoelétricas, Uteca, Massari Murici 2 e pc 102 respectivamente, participaram amparadas por decisão judicial. Diretora Efraim, desculpa interromper, mas é porque o voto não está disponível aqui ainda para a gente, para acompanhar. Só um segundinho, doutor Camila, então a mesma dificuldade que eu tive aqui está aí, só um, po... só um pouquinho. Senhores diretores, está é, no grupo do WhatsApp dos diretores, tá? Eu, enquanto a equipe resolve como é que está assumindo isso para o SICOR, tá ok? Tá certo. É, em 20 de agosto de 2013, após sete anos de trâmite no Poder Judiciário, referente ao mandato de segurança, objeto do processo 2006 traço 4 na 20 Vara Federal do Rio de Janeiro, a diretoria colegiada da ANEL homologou o resultado do leilão número 2 de 2006 relativamente a dois empreendimentos em análise, adjudicando os respectivos consórcios o direito de suas explorações. Nesta mesma data, o colegiado da ANEL, por meio do despacho 2944, decidiu por sobrestar a deliberação sobre a definição dos prazos de implantação das referidas usinas e do período de suprimento do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado até a manifestação do Ministério de Minas e Energia e da empresa de pesquisa energética EPE a respeito da conversão do custo variável unitário das usinas para adequar-se às disposições da portaria MME nº 42, de 2007, e também do valor da garantia física desses empreendimentos de geração e do pleito formulado pelos agentes de geração de alterações de característica técnica. Somente em seis... Somente em seis e 8 de janeiro de 2014, respectivamente, por meio das portarias MMS 7 e 9, é que as empresas pé -Sem Energia e Energética Camaçari Murici 2 SA, Sociedades de Propósito Específico SPS, constituída pelos integrantes dos consórcios BR-MDC e BRMDC mdc enatec obtiveram outorga para implantar e explorar os empreendimentos pé 2 e Camassari 2, sob regime de produção independente de energia elétrica, ambas, com 144 mil kW de potência instalado e localizadas no município Dias Dávila, estado da Bahia. Em 25 de fevereiro de 2014, a SCG, por meio do ofício 486, encaminhou o processo referente às UTS ao MME para avaliação quanto à alteração das características técnicas solicitadas pelas empresas, assim como a nota técnica número 63 de 2014, em que faz uma avaliação sobre a solicitação da empresa. Em 29 de agosto, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético SP, encaminhou ofício 369, autorizando a alteração da localização e dois sistemas de transmissão de interesse restrito da Uteca, Massari morici 2 e pcn 102, tendo sido concedido pela ANEL em 13 de outubro de 14, por meio do despacho 4117, e não autorizando a redução da capacidade instalada das usinas devido à implantação e atendimento ao montante de energia contratado no leilão. O processo foi mais uma vez para a discussão do Poder Judiciário em 16 de outubro de 2014, por decisão interlocutória do juiz da 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, manteve-se as características técnicas originárias dos projetos, tais como potência instalada, CVU declarado na fase de cadastro dos projetos CETAM, mantendo a inserção do reajuste do CVU pela portaria MME nº 42, de 2007. Apesar dos diversos recursos apresentados pelo consórcio para a reforma da decisão, em 29 de julho de 2015, o agravo de instrumento foi rejeitado pela sétima turma especializada do TRF da segunda região. Em 7 de dezembro de 16, a superintendência SRM emitiu nota técnica 266 qual avaliou e indeferiu o pleito do aumento da receita fixa da Uteca Massari-Murici 2 e PCM 2, bem como encaminhou a minuta do SE ajustada considerando a decisão judicial da sétima turma especializada do TRF da segunda região para aprovação do colegiado da ANEL. Em 21 de dezembro de 16, a SCG emitiu a nota técnica número 940, definindo o cronograma de implantação das usinas. Em 14 de março de 2017, o colegiado da ANEL decidiu indeferir o pleito das empresas energéticas Camaçari Murici 2 e PECEM 2, bem como aprovar a minuta do contrato de comercialização de energia elétrica no âmbito regulado CCAR, que atende a decisão da sétima turma especializada no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos autos do processo número 2006 5101012435 4 Bem como também aprovar o cronograma de implantação das usinas termoelétricas citadas, que define que a operação comercial das usinas e o início do suprimento de energia referente ao CER, a ela atrelados, devem ocorrer no, citando aqui, 917 dias contados a partir da decisão. A decisão foi consubstanciada no despacho 683 de 2017. Na mesma data, foram emitidas resoluções autorizativas 6220 e 6221 de 17, definindo o cronograma de implantação da UTECA Massari 2 e o TEP 102, respectivamente, com a entrada em operação comercial prevista para 17 de setembro de 19. Em 3 de abril de 2018, por meio do despacho 729, o colegiado da ANEL aprovou a nova minuta do CER bem como ajustou os cronogramas de implantação dos empreendimentos, considerando que o despacho 18317, que aprovou o cronograma da implantação das usinas, também definiu que a operação comercial e o início de suprimento de energia ao ICER, a elas atrelado, ocorresse também no 917 dias da decisão, contado a partir daquela deliberação, assim com o objeto daquela deliberação, foi alterado entendeu-se como adequado ajustar o cronograma de implantação dos empreendimentos. Assim, os cronogramas vigentes da Camassari, Murici 2 e p 2 são aqueles expostos nas resoluções 6926 e 6927, de 3 de abril de 2018, com início da operação comercial e início do suprimento de energia previsto para 6 de outubro de 2020. Em 15 de março de 21, a CH4 Energia Controladora, controlada pela New Fortress Energy, informou a ANEL acerca da aquisição das empresas energéticas Camassari murici 2 e P100 Energia S.A. Em 7 de maio de 2021, a interessada solicitou alteração de característica técnica da UTE Camassari murici 2 e p 2, bem como agrupamento físico e contratual dos empreendimentos e adequação dos respectivos custos variável unitário de CVU. Em 14 de maio de 2021, Considerando o disposto na resolução normativa número 481, o pleito de alteração de característica técnica das usinas foi inserido no sistema EGE para análise conjunta da ANEL, EPE e MME. Em 31 de maio de 2021, os titulares da Murici Camassari, Camassari Murici II e EPC Energética solicitaram a transferência da autorização das UTS Camassari Murici II e UTEP 102 para a empresa CH4 Energia. Em 14 de junho, os controladores da UTECA Massarim Mouras das requerentes protocolaram o requerimento de alteração dos combustíveis das usinas no Ministério de Minas e Energia, bem como solicitaram a unificação das usinas decorrente das alterações de característica técnica sob a nova denominação de UTE Ressurreição I. Em 17 de agosto de 21, a SCG apresentou a nota técnica 527 que recomenda a transferência de titularidade. Em 24 de setembro de 21, a EPE enviou a MME a análise sobre o pedido de alteração do CVU da UTR Ressurreição 1, apresentado pelo grupo formado pelas interessadas atuais requerentes, juntamente com a CH4 Energia. Em sua análise, a EPE, tendo como base as informações apresentadas pelas interessadas, informa não identificar óbice a, solicita a solicitação para alteração dos parâmetros de indexação do CVU da UTR Ressurreição 1. Ato sequente o MME, por meio da nota técnica 159, de 21, analisou o requerimento de alteração de combustível dos projetos, das requerentes de óleo diesel para gás natural associado à unificação dessas usinas para a formação da UTR Ressurreição 1, nos termos do artigo 1º do decreto 7523 de 2011 e portaria 649, também de 2011. Em 19 de novembro de 2011, a EPE encaminhou o parecer ao Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos, a que consolida a análise de informações sobre alterações de característica técnica das usinas. Em 19 de novembro de 2021, a SCG apresentou a nota técnica 793, que recomenda pela aprovação do pedido de alteração de característica técnica na sua totalidade, indeferindo apenas o pedido acessório relativo à alteração do cronograma de implantação. Em 12 de janeiro de 22, visando obter subsídios para melhor formular minha decisão, solicitei a SG manifestação complementar acerca dos seguintes pontos: quanto à mudança de combustível das usinas termelétricas, se foi observado o artigo 1 dos incisos 2 e 3 do decreto 7523, de forma que sejam preservados os critérios objetivos da seleção dos vencedores, quanto ao cumprimento das condições previstas no artigo 1 da portaria 649. E quanto à comprovação de disponibilidade de combustível, se foi observado o que dispõe o artigo 2, parágrafo 5 da mesma portaria. Em resposta, a ESE já apresentou informações em que esclarece todos os questionamentos, alegando subentender que o cumprimento dos critérios dispostos no normativo do Decreto 7523, nos artigos 1 e 2 da portaria 649, foram observados na análise do MME. Em 21 de janeiro, recepcionei informações da SFG sobre os processos punitivos referente ao atraso da implantação das usinas. A SFG informou que foram emitidos autos de infração AI-79 e 80, em que foram aplicadas multas nos valores de aproximadamente 885 mil e 874 mil, respectivamente referente aos atrasos de ambas as usinas. Ressaltou ainda a SFG que, embora atrasos fossem pontuados pela SCG em sua nota técnica 793, na época de sua elaboração, os TNs que culminaram nos referidos aí ainda estavam em fase de instrução, ou seja, as análises e recomendações emanadas pela nota técnica 793 não consideraram as conclusões dos processos de fiscalização. Em 15 de fevereiro de 2022, o MME, em resposta à manifestação apresentada pela empresa Compass Gás e Energia, em que solicitam e o pedido de alteração de combustível e de localidade das usinas, esclareceu que o requerimento apresentado pela New Fortress Energy atendeu os requisitos não ativos e que, por isso, não reconhece o pedido de indeferimento apresentado. Por fim, em 17 de maio de 22, a diretoria colegiada da ANEL aprovou, mediante expedição de resoluções autorizativas 11.914 e 11.915, a transferência de titularidade das outorgas da CH4 para a CH4 Energia. E, senhores, de ontem para cá, recebemos aqui também, juntado ao processo, um pedido de desistência do pleito, o que após análise e toda a movimentação pública nos processos, no decorrer dessa exaustiva eh, desse exaustivo leitura que nós tivemos aqui do relatório, resolvi manter o pleito para decisão do colegiado. Senhores diretores, esse é o relatório. A sustentação oral será proferida pelo senhor Guilherme Pereira Baggio. Representante da PC em Energia SA, informe que o senhor dispõe de até 10 minutos. Boa tarde. Obrigado, doutor Daniel. Boa tarde, é, dona doutora Camila, é, doutor diretor relator, diretor Efraim, doutor Giacomo, doutor Elvio, doutor Luiz Eduardo, e, senhoras e senhores, só senhores. Eu, eu não vou levar 10 minutos, vou levar bem menos, imagino, porque eu vou tratar só de dois temas que eu é, tra traria aqui a, a avaliação dos senhores. O primeiro tema é, diz respeito à, à inclusão desse processo em pauta. Quando saiu a pauta na quinta-feira, nós fomos é, analisar como, como de praxe todos os processos que foram incluídos em pauta. E o, este de item 10 nos chamou muito a atenção, porque ele o número dele eh, e o assunto dele coincidem com o processo, exatamente esse último ali, o ponto 28, que foi deliberado sobre a transferência da titularidade para a empresa CH4. Então, nós comunicamos na semana passada a, a assessoria do diretor relator de que o processo que está pautado para essa reunião já havia sido deliberado. É, ontem, nós tivemos uma, uma, uma reunião uh, com, o, com o senhor Reinaldo, uh, que nos informou que o processo, houve um erro na inscrição do processo e que ele se, o, seria outro processo que seria trazido à pauta, e não aquele com, cujo assunto está no item 10 da nossa é, pauta de reunião-diretoria. É, nesse, nesse, nesse cenário, nós, nós não imaginávamos é, que o processo fosse a julgamento, até porque tem um fato é, relevante, que é uma burocracia, mas eu não posso deixar de comunicar aos senhores, que nós, é, o processo ele é todo é, restrito, inclusive a parte não consegue acesso a uma série de documentos que estão ali. Isso, causa para nós também mais insegurança a respeito do que eventualmente seria deliberado. Essa é o meu primeiro, a minha primeira observação, que é uma questão for, jurídico formal a respeito da necessidade de cumprimento da lei de, eh, das agências reguladoras que estabelece um prazo mínimo eh, de, para a deliberação. O segundo ponto que eu trago para os senhores é se, esse, esse eh, adendo que o diretor-relator fez agora, a respeito do pedido de desistência, porque ontem quando nós ficamos sabendo que o processo que seria deliberado seria o da alteração de características técnicas é, e diante de, um, de um, alguns eventos que aconteceram nesses últimos meses nós é, tivemos solicitamos então a desistência do pleito, a desistência desse pedido que ora está sendo é, submetido à avaliação dos senhores. Então, é, o que a gente pede é, claro, se vocês entenderem que há um vício formal e que não não pode ser superado, é, que que se delibere sobre a desistência quanto ao pedido. Se acharem que o vício é, não não pode ser sanado, aí obviamente que se delibere na próxima oportunidade. Então, basicamente era isso. Eu agradeço a atenção dos senhores. Senhores diretores, considerando que a, a senhora diretora-geral teve que se ausentar, eu vou tomar a liberdade, diretor Efraim, de fazer a manifestação aqui. A gente tem que se virar nos 30. É, bem, agradeço ao Abajo, grande advogado do setor aqui, pela sustentação oral. Doutor Efraim, eu tenho a felicidade de não apenas conhecer todos os procuradores-gerais que passaram pela, pela ANEL, como vários consultores jurídicos do MME, como foi o caso aqui do, do Grande Baggio. É, sobre esse processo, a Procuradoria não emitiu parecer, e Baggio levanta aqui algumas questões que vão ser enfrentadas pelo relator, mas eu confesso que eu não consegui verificar, porque o, o processo, doutor Efraim, eu, não, é, eu acho que está restrito é, internamente, eu consigo acessar apenas os, os volumes 1... A 5. Então, por essa razão, eu não vou poder me manifestar sobre sobre as considerações jurídicas que foram aqui trazidas. Ok, senhores diretores, eh, agradeço ao nosso ilustre do procurador, doutor Luiz Eduardo, e ao, ao doutor Bajo, que fez a sustentação na Araposta. Mas, eh, primeiro, com relação à formalidade da inscrição do processo. Não há que se alegar a inscrição do processo. A, a, a, imaginando tratar-se de transferência por uma questão pura e simples. O processo de transferência já foi deliberado por esse colegiado e concedeu a transferência. O segundo pedido é justamente a questão das alterações de característica técnica. Então, o pedido de transferência já havia sido concedido pela ANEL, pelo colegiado da CASA, em reuniões, eu acho que deve ter umas quatro, cinco reuniões passadas. O que nesse processo está fechado e que realmente ele estava em caráter restrito para o público externo, né? e a gente vai até dar uma olhada essa questão, era algumas perguntas de preparação para julgamento que nós fizemos a alguns agentes setoriais, o que naturalmente foram respondidas de forma favorável e que, portanto, caminham, no sentido de atender o pleito de deferimento do agente. Tanto é verdade que peço à nossa secretária-geral que vá diretamente ao dispositivo de voto. E indo ao dispositivo de voto, eu não estarei aí presencialmente, mas a gente vai observar que o dispositivo de voto está no sentido de deferir o pedido de alterações de característica técnica e alteração de combustível das usinas Camassari Murici 2 e P102 nos seguintes termos. Assim, a gente está fazendo o acatamento dos pedidos. As perguntas que foram necessárias fe serem feitas por este relator era o de cunho preparatório e decisório desse relator que se, porventura, tivesse o condão de indeferir o pleito, elas, sim, seriam abertas para uma contra-argumentação uma contra por parte das partes. Então, não é o que se observa aqui. O que se observa aqui é justamente... Uma instrução da ANEL, um processo extremamente longo, extremamente judicializado inicialmente, com alterações de característica técnica, retirando usinas dos, de um site localizado na Bahia, tirando para outro estado, com alterações de característica técnicas, conforme se foi observado aqui no decorrer da leitura exaustiva do histórico deste processo com relação ao ponto de desistência. Né? A colocação ontem, na reunião, relatada pela assessoria, que o argumento trazido é no sentido de pedir desistência do pleito, porque se alega né, alguns pontos de dificuldade de eventos que foram lançados dentro do processo, no sentido que a assessoria reportou a dificuldade de se ter o porto naquela região. Elemento este que foi sopesado pelo Ministério de Minas e Energia em argumentações que nós fizemos para eles. Então, o que a gente está aqui sob um pedido de desistência formal, esse é um ponto que podemos até averiguar. Né? Agora, a alegação de que há uma demora no processo é essa alegação ela não deve nem de longe persistir pelos simples fatos. Estamos cumprindo o rito administrativo e veja bem, nós estamos aqui por deliberar, depois de toda a estrutura do Estado, toda a estrutura regulatória, toda a estrutura do planejador, operador nacional do sistema, analisou questão de escoamento da região, para onde esse sítio ia ser removido, para onde essa, essa térmica ia ser removida, após a análise do EPE, após a análise de todo mundo, a gente está pronto para deferir o pleito. Aí a gente, de certa forma, é surpreendido ontem com o um pedido de desistência. Agora com o argumento de que eu me equivoquei e que o processo poderia ser sido outro, sendo que o outro processo já foi deliberado. Então, o que, que eu coloco aqui de forma muito cabal? Né? A, a, a, a minuta de, de dispositivo de voto que nós estávamos encaminhando na diretoria e que, de certa forma, com toda a postura técnica feita aqui dentro da casa, era no sentido de deferir o pedido de alteração de característica técnica, que é a alteração de combustível das usinas termoelétricas camassari c 2 e p 2, nos seguintes termos, que a alteração de característica técnica, alteração de combustível seja consubstanciada na outorga de autorização da UTP-102, portaria MMA número 7, de 6 de janeiro de 2014, que a potência instalada de 144 mil seja ampliada para 289.799 mil, composta de uma unidade geradora de 289 mil aproximado, e que seja alterado o sistema de transmissão de interesse restrito e o ponto de conexão da usina, que passa a ser constituído de uma subestação elevadora junto à usina com um transformador de 20,500 KV, 340 MVA e uma linha de transmissão de 500 KV em circuito simples de aproximadamente 3,4 km de extensão, conectando-se à Swap 2 sob responsabilidade da CHESF. E ainda que seja alterado o combustível da usina para gás natural, que seja alterada a localização da usina do município de Exavale, no estado da Bahia, para o município de Ipojuca, no estado de Pernambuco, e que seja alterada a denominação da UTEP 102 para UTE-Ressurreição. Veja, senhores, que o regulador, o MME e a EPE, juntamente com o operador, trabalharam e não trabalharam foi pouco para construir uma solução que atende ao pedido do agente. Para nos 47 do segundo tempo, o agente protocolar uma decisão dentro da casa dizendo que não quer mais o processo, que não quer mais essas alterações. Ainda pouco, nós tomamos uma decisão sobre eólicas e fotovoltaicas, sobre essa questão relacionada a justamente questões relacionadas à margem de escoamento. Aqui a gente está simplesmente, de uma outra forma, também diante de uma mesma celeuma. Né? Vou, vou em, em, em deferência à a, a questão relacionada ao pedido de desistência feito pela requerente, o que, a meu ver, é um total desrespeito com tanto com o regulador, quanto o MME, quanto a EPE, quanto a ANS, vou retirar o processo de pauta, senhores diretores, para análise, para saber se o pedido de desistência, ele se consubstancia. Do contrário, o processo volta para a pauta na sequência da, da semana que vem, para a gente julgar o pedido ora formulado pela, pela, pelas, pelas, pelas requerentes aqui no processo. Então, senhor secretário-geral, peço que retire o processo de pauta que a gente volta com esse processo no, na reunião pública posterior. Secretário-Geral, por favor, anuncie o próximo item para ser deliberado. É, diretor Efraim, eu pergunto se podemos, então, iniciar, reiniciar o item 9? Trata-se do processo da podemos. podemos? Só, só... Consultando aqui a minha minha indústria assessoria, senhores diretores. É, doutor Dana, esse é o último processo da pauta, correto? Não, ainda temos mais um processo, item 11. Ele se Vamos trata partir. da transferência dos ativos... Vamos ali. partir para o item 11. A okay. gente ainda não tem fechamento ainda do, do item 9. Né? Perfeito, diretor. Então, chamo o item 11, processo 48500 Transferência dos ativos que compõem a linha de transmissão Santa cruz bresamar c 1 a linha de transmissão Adrianópolis-CPRJ-C1 e C2, a subestação São José, a subestação Jacaré-Paguá Jacaré e a subestação Zona Oeste, classificados como demais instalações de transmissão DIT, atualmente detidos por Furnas Centrais Elétricas SA em favor da Laje Serviços de Eletricidade SA. Diretor-Relator, Efraim Pereira da Cruz. Um minutinho, senhores diretores. Senhores diretores, todos estão enxergando o voto no SICOR? Estamos. Perfeito. Obrigado, doutora Camila. Em 13 de fevereiro de 2017 foi publicada a resolução normativa 758-2017 que estabeleceu as condições gerais para a incorporação das demais instalações de transmissão DIT no ato imobilizado das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica com o processo de consolidação dos regulamentos da Anel esse normativo foi substituído pela resolução 916 de 23 de fevereiro de 2021 sem alteração de mérito em 30 de junho de 2021 Furnas e Light encaminharam à Anel uma carta conjunta solicitando autorização só um pouquinho, senhores diretores, Solicita... encaminharam à ANEL uma carta conjunta solicitando autorização para incorporação pela light das demais instalações de transmissão dite listadas no quadro 1, atualmente de propriedade de fundos. As interessadas manifestaram, manifestaram interesse em negociar a transferência das instalações por meio de acordo entre as partes nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da 916 de 2021. Conforme sinalizado por Light e Furnas na carta conjunta, as subestações Adrianópolis e São José, objeto do pedido de transferência original, são compartilhadas e atendem simultaneamente tanto a Enel Distribuição Rio, Enel Rio de Janeiro, Ampla Energia S.A., quanto a Light. Por conta disso, por meio do ofício 302 SRD-ANEL, a Superintendência de Regulação do Serviço da Distribuição SRD informou a Enel Rio de Janeiro sobre o pedido apresentado por Light e Furnas e oportunizou que aquela distribuidora também se manifestasse no processo. Em resposta, por meio da carta de 27 de setembro de 2021, 119, a Enel apresentou manifestação sobre o pedido de transferência de edite em apreço, posicionando-se contrariamente à transferência dos ativos de DIT de uso compartilhado. Após interações da SRD com as partes interessadas, em 19 de novembro de 2021, por meio da carta E09, a Light solicitou que fosse desconsiderado para fins de anuência e transferência dos ativos da SE Adrianópolis, contestada pela Enel Rio de Janeiro. Segundo a Light, o pedido era fruto de um acordo com Furnas, para simplificação e evolução dos processos de transferência de propriedade e operação dos ativos de transmissão na área de concessão da Light. Com isso, a Light apresentou uma lista retificada de ativos a serem considerados no pleito, idêntica à apresentada no quadro 1, porém sem a S.A. Adrianópolis. Na mesma correspondência, a Light também apresentou considerações acerca dos argumentos apresentados pela INE. O pedido da Light foi posteriormente convalidado por Furnes. Estado a se manifestar em 7 de dezembro de 2021, por meio do Memorando 383, a Superintendência ASFF apresentou informações sobre o valor não amortizado das instalações de objetos do pedido de furnas e da LAT. Em 4 de fevereiro de 2022, por meio do Memorando 13, a Superintendência de Regulação dos Serviços da Transmissão SRT se manifestou sobre a possibilidade de realizar ajustes no MUST, contratados pela Enel e pela Light em caso de transferência da propriedade da SE São José para Light. Em 15 de fevereiro de 22, por meio do Memorando 33, a SGT indicou os potenciais impactos sobre a Enel e sobre a eventual possibilidade de compensação de eventuais efeitos financeiros decorrentes da diferença de custos temporariamente não cobertos pela tarifa que ocorriam em caso de transferência da propriedade da SE São José. Em 16 de fevereiro de 22, por meio da nota técnica 003. Perdão, senhor. Porém, busquei, após São José, porém, busquei alternativas a fim de viabilizar a anuência da transferência da SE São José, de maneira que os impactos apontados pela Enel fossem mitigados. Tratava-se de transferência adicional das linhas de transmissão imabiré São José 138KV e linha de transmissão 138. São José Magé e linhas de transmissão que atendem a Enel Rio, de Janeiro, Enel Rio de Janeiro e se conectam à subestação de São José. Considerando as tratativas em andamento entre as interessadas e meu gabinete, a SGT encaminhou em 3 de março de 22, por meio do Memorando 46, apontamentos quanto às diferentes tarifas entre as distribuidoras, a depender da forma de conexão. Assim, a SGT alerta sobre os possíveis impactos tarifários a depender da solução regulatória e contratual relacionadas à transferência dos ativos da SE São José. Instada a se manifestar, a Enel, em 15 de junho de 2002, destacou que não tem interesse na incorporação dos ativos de FURNA nesse momento e solicitou que qualquer arranjo aprovado pela diretoria da ANEL seja neutro para a distribuidora e seus consumidores. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhora diretora-geral, senhor diretor-relator, a Procuradoria não se manifestou em relação a esse tema, que me parece ter um viés extremamente técnico. Senhor diretor, se trata-se de pedir de anuência prévia para transferência de ativos classificados como demais instalações de transmissão de IT, atualmente detido por Furnas em favor da Light do Serviço de Eletricidade. O parágrafo 2 do artigo 1º da 919, 916 de 2021 estabelece as DIT não listadas no anexo podem ser transferidas a qualquer tempo mediante acordo entre a transmissora proprietária da instalação e uma distribuidora conectada, situação na qual a transferência deve ser submetida, submetida para a prévia anuência da ANEL. Assim, a transferência de DIT não listadas no anexo da 916 só poderá ser efetuada após a anuência da ANEL. Portanto, para atender a solicitação de furnes da Light é necessário avaliar se a transferência dos ativos deve ser anuída à luz da conveniência técnica e econômica. Considerando a retirada do pleito de transferência dos ativos da SA Adrianópolis, setor de 138, as instalações cuja transferência é objeto do pleito de anuência são as seguintes: a 138KV de Santa Cruz Brismar C1, a 138KV Adrianópolis Cepel C1 e C2, São José, setor de 138, Jacarepaguá, setor de 138 e subestação Zona Oeste, setor de 138. De acordo com a manifestação de Furnas e Light, na hipótese de anuência, no caso das subestações, após a transferência e até que sejam realizadas as obras necessárias para a segregação e individualizações do setor de 138, haverá a celebração de um contrato específico para operação e manutenção por furnas desses ativos. Assim, será celebrado um contrato de compartilhamento de infraestrutura que regulará o compartilhamento entre as empresas nas referidas subestações. As referidas obras para a segregação do setor de 138 suas subestações terão como premissa tornar independente todos os sistemas de supervisão, controle, proteção, telecomunicações e serviços auxiliares, segregar a área do pátio transferida com a atualização de, a, a utilização de cercas com acesso exclusivo para a distribuidora e segregar todos os serviços de limpeza, conservação predial e industrial das subestações transferidas. Em sua análise, a SRD explicou que, por se tratar de uma transferência realizada mediante acordo entre a transmissora e a distribuidora conectada, tema do parágrafo 2º do artigo 1º da 916, não se vislumbra a aplicação das restrições previstas no parágrafo 1 do referido artigo que norteiam a transferência das instalações apresentadas no anexo do regulamento. A acrescentou a SRD que, de forma geral, os ativos a serem transferidos estão localizados exclusivamente na área de concessão da Light e são de seu exclusivo, são de seu uso exclusivo, de forma que não se verifica qualquer óbvio a sua transferência. Há exceção, contudo, para o caso da São José, que está na área de concessão da Light, mas é compartilhada e atende simultaneamente o mercado da Enel quanto da Light. Nesse sentido, consultada sobre o tema, a Enel destacou que a transferência das instalações de Funa para a Light traria impactos contratuais e técnicos operacionais para a concessão, como resultado, a SRD concluiu que, em pese não haver óbices técnicos e regulatórios sob o ponto de vista econômico e financeiro, a transferência da referida subestação para a Light é inoportuna no presente momento, essencialmente em virtude do impacto tarifário causado sobre a área de concessão da Enel Rio da Enel Rio de Janeiro, com o que concordam. Segundo o cálculo da CGT, o impacto sobre as áreas de concessão gerado exclusivamente pelos ativos da São José para a Light seria na ordem de 3,5%, considerando as tarifas de 21, o que não seria razoável no momento de pressão tarifária. Além disso, a SGT corroborou com a alegação da Enel que haveria repercussões financeiras negativas na Enel em caso de transferência devido à falta de mecanismo regulatório para compensação e alteração de custos referente à DIT entre os seguintes marcos temporais. Transferência dos ativos, processo tarifário transmissora, processo tarifário da distribuidora. Tal impacto como fonte principal as, diver... as diferenças entre as regras e custos de conexão entre os acessantes de DIT e do sistema de instituição, tema conhecido pela agência e com solução, precisa ser endereçado pelas áreas técnicas da agência de forma a reduzir barreiras para a transferência de DIT, uma vez que os benefícios operacionais e sobre a qualidade do serviço de transferência de instalações classificadas como DIT para as distribuidoras são amplamente reconhecidos. Quanto aos aspectos econômicos e financeiros, a SFF apontou, por meio do memorando 383, que, segundo o relatório de avaliação providenciado por FUNA para fins tarifários, os ativos remanescentes no pedido de transferência em questão perfazem um valor em cerca de quase 70 milhões de reais, conforme discriminados na tabela, chegando a R$ 69,575.610,17. Em face do exposto diante da existência de acordo entre as partes, e considerando que não se identificam restrições de ordem técnica, contratual e econômica financeira, opino pela convergência com a SRD no sentido de anuir com a transferência dos ativos. Considerando que a revisão da tarifa, tarifária da Light ocorreu em março de 22 e que não é possível retroagir a transferência dos ativos de forma que sejam considerados em sua base de remuneração, aponta a possibilidade de adotar o mesmo tratamento proposto para a cobertura de custos de operação, manutenção e manutenção de ativos transferidos entre a eletro e Celesc no âmbito do processo 2014 60 que incorpora ativos adicionais fora do processo de revisão. Na ocasião, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o tratamento excepcional para a incorporação dos ativos, de modo a serem lançados como componente financeiro no processo tarifário da Celesc nos anos entre as revisões tarifárias às revisões tarifárias. A inclusão da cobertura se deu sob forma de componente financeiro lançado em estoque em todo o reajuste, atualizado de forma análoga à parcela B, ou seja, índice inflacionário descontado do fator X, metodologia que surgiram para o processo em tela, de maneira que os ativos aqui transferidos para a Light like recebam o mesmo tratamento até o próximo processo de revisão, momento em que serão incorporados à base de remuneração da empresa de maneira permanente. Também acato recomendação da SRD, no sentido de que a condição da DIT de uso compartilhado atualmente presente na São José torne-se fator impeditivo para sua transferência em decorrência dos impactos tarifários e financeiros sobre a Rio de Janeiro, no presente momento, e passo, senhores diretores, diretamente ao dispositivo de voto, onde trago para o colegiado, diante do exposto do que consta no processo 48, 500, 39, 71, 2021 30 voto por. Anuir com a transferência dos ativos que compõem a linha de transmissão 138 KV, Santa Cruz, Brismar, C1, a linha de transmissão 138 KV, Adrianópolis, Cepel, Rio de Janeiro, C1 e C2, a subestação Jacarepaguá, setor de 138 KV e a subestação Zona Oeste, setor de 138 KV, entre Furnas, Centrais Elétricas, Furnas, e Light, Serviço de Eletricidade SA, Light, nos termos da Resolução Normativa 916 de 2021, e autorizar a SGT a incorporar os ativos transferidos nos reajustes anteriores à próxima revisão da Light como componente financeiro de parcela B. Não anuir com a transferência dos ativos que compõem a SE, São José, setor de 138. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Diretor Efraim, só uma dúvida... É... É só sobre, relacionado à transferência da Associação São José, que a Enel questionou que teria impacto tarifário para ela? Sim. Exatamente. Só. Como a gente fez, quando a gente estava fazendo a revisão da Light, esse assunto veio ah, em tela. E o que, que aconteceu? A transferência da São José, ela impacta. A, na, o cálculo feito pela SGT estava dando próximo de 3,5% nos reajustes tarifários porque muda a tarifa que ela paga para a transmissora e que pagaria, passaria a pagar para a light né? há uma alteração tarifária que foi detectada pela SGT então a Enel nesse exato momento ela se manifestou contra o, o, o, a anuência dessa transferência justamente em que pese a gente está falando de parcela B é de parcela A mas a gente estava no momento de pressão tarifária que não se tornava desejável essa transferência. Aí o acordo, a gente conseguiu fazer reunião aí com Light, com Enel, com Furnas, o que que nós chegamos à conclusão? Ok, então a gente não transfere São José, a gente deixa São José para um momento próximo e transfere os demais que passará apenas para Light e que naturalmente não vai impactar a Enel Rio de Janeiro, consequentemente não impacta a tarifa da Enel Rio de Janeiro, que esse ano a gente teve ali próximo de 17%, e aí, após a utilização de um bom valor de PIS e isso ainda não foi possível trazer o patamar tarifário para uma casa de um dígito. Então, ficou desejável que nesse momento a gente não anuísse com a ação José. Esse foi o ponto trazido, não, doutor Diá. Não, tá bom. Obrigado. Em votação... Eu, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu. Anuir com a transferência dos ativos que compõem a linha de transmissão 138KV Santa Cruz, Brisamar, C1. A linha de transmissão 138KV Adrianópolis, Cepel RJ, C1 e C2. A subestação ja Jacarepaguá, setor de 138KV, e a subestação Zona Oeste, setor de 138KV, entre Furnas, Centrais Elétricas SA e Light, Serviços de ele Eletricidade S.A., nos termos da Resolução Normativa número 916, de 2021. Autorizar a SGT a incorporar os ativos transferidos nos reajustes anteriores à próxima revisão da Light, como componente financeiro de parcela B, e não anuir com a transferência dos ativos que compõem a subestação São José, setor de 138 KV. Próximo item. Senhora Diretor, antes mesmo de puxar o próximo item, o que, que eu vou. A gente está finalizando os cálculos pela CCE no processo da AMBA e os cálculos. Não cons... A gente não conseguiu finalizar os cálculos aqui para eu fazer a conferência de tudo. Então, eu vou sugerir a retirada de pauta do processo e a gente retorna ele na próxima pauta. Tá certo, diretor. É... Tem mais algum item? Não, este da... seria o último item da pauta? Não. É, então eu declaro encerrada a 23ª reunião pública ordinária da diretoria. Desejo a todos uma boa to uma boa tarde, e até a próxima semana. Boa